Nove andares. Dá para ir de escada? Só com muito fôlego mesmo. Quem trabalha aqui no Ministério das Comunicações sabe bem como a rotina depende dos elevadores. E são oito. Seis já passaram por reforma. Os dois últimos estão em obras. Basta ver os tapumes no fim de cada corredor, protegendo o canteiro do elevador de serviço e a placa que indica onde está funcionando o elevador privativo provisório. Assim como os já reformados, os novos elevadores vão contar com a tecnologia do aviso sonoro. E vão ter também botões mais baixos para facilitar a vida de cadeirantes. Vai ser possível ainda ver a temperatura e a carga máxima no painel digital, Além de contar com um reforço na segurança, todo o tempo a, a, a, a, o funcionamento dos equipamentos são monitorados dentro da sala de brigada. Qualquer ocorrência, imediatamente o, o pessoal é acionado. Todo o sistema é eletrônico avisa eletrônico. É, não existe mais solavanco, não existe mais trepidação. Os elevadores são estáveis. Uma das vantagens dos novos elevadores já começou a aparecer nas contas do Ministério. Ao contrário dos antigos, estes têm motores modernos, pequenos. Com isso, o consumo de energia é menor. A redução do gasto deve ser de 30%. As obras nos dois últimos elevadores devem terminar em 60 dias. Durante esse período, as rotas de fuga do Ministério ficam invertidas. A saída de emergência passa a ser apenas pela área central de cada andar, já que o espaço no fim do corredor teve de ser reduzido. A recomendação foi da própria brigada e junto com a CGRL, porque a gente percebeu que, que mudando a roda de fuga ia, ia ser mais fácil a saída, sem muitos transtornos.